Pessoal, é, compressor chaperino chegou para nós aqui e a gente fez uma linha de ar, já fez a rede de energia, já fez até o lugar que ele vai ficar, vamos instalar nele uma contatora, tá? vamos então, instalando nele uma contatora da Tramontina, modelo TR, TRC1 1810 para 16 amperes, é isso aí, para 17 amperes, certo? É, aí ela não tem relé térmico tá? mais pra frente a gente deve instalar eu criei esse suportezinho aqui pra, feito do próprio trilho para instalar chave disjuntor mesmo, eu cortei ele dessa viradinha aqui é, e vou estar tá instalando o contator aqui futuramente a gente, eu não tenho aqui na marcenaria hoje, futuramente a gente instala aqui um relé térmico para ajudar a proteger o motor já fiz o rabicho aqui do motorzinho motorzinho Veg, 2 cavalos 220 volts que vai funcionar Já fiz o rabicho dele, já tá tudo ligadinho aqui Então vamos proceder a instalação Primeira parte do vídeo Eu vou estar tá instalando a, o pré-sostato A contator, certo? E depois vou explicando pra vocês o passo a passo aqui Que a gente vai fazer, tá? Então vamos instalar a contator no lugar aqui Beleza, já tá instalado Já tem um dispositivo que prende Primeiro passo da contator aqui é, A gente vai fechar um contato dela aqui a2, ele vai fechar no... tá vendo? A2 aqui, ó. Isso aqui serve para todo contator que vai funcionar o pressostato. Que a gente vai ligar daqui a pouco. A2 no 1L1, que é aqui em cima. Daqui a pouco a gente vai bambiar esse 1L1 aqui para entrar com a energia por aqui. Mas por enquanto eu vou prender ele para não gerar confusão, tá? Então vou fechar o contato do A2 no 1L1 aqui. Tá lá, a gente vai proceder, depois a gente vai... Aí. Então, o primeiro passo está fechado o contato. Eu fiz aqui um, fiz aqui um chicotezinho, fio PP 1,5. Um é porque o pressostato desse, desse, desse compressor vai simplesmente mandar um comando aqui para essa chave. Ele vai falar assim: ô oh, contator, liga o compressor para mim. Ele vai simplesmente falar isso, não vai passar corrente por ele. entendeu? É uma corrente muito baixa. É só para dar o contato. Eu vou passar por baixo aqui. Só para questão de ficar mais bonitinho, né? Vou dar uma passadinha de frente aqui. Aí nós vamos aqui para proceder a ligação aqui no pressostato, certo? Deixei bambu aqui já para adiantar. Já deixei o fio decapado. Vamos ver aqui se vai ficar certinho do jeito que a gente está imaginando. Aqui, ó, o fio entra aqui. Pessoal, fio azul e preto não tem cor. Isso aqui só serve simplesmente para dar um comando. Então vou estar tá ligando aqui do pré-sostato. Esse pré-sostato aqui não tem lado de entrada. Alguns compressores já me falaram que tem, viu? Tem um lado que entra energia e outro que sai. Esse aqui não, não achei nada falando no manual, não. Então a gente vai ver aqui e vamos ver se vai dar certinho. bem apertadinho aqui ferido a aperto de cá deixa um sobrinho de fio aqui pra futuramente tiver que fazer uma manutenção fechar aqui beleza vamos pro outro lado aqui fiozinho do, do pré-sostat tá vindo aqui passei por baixo né para mais Organizadinho. Para só uma perna, uma perna do fio vai no A1 da contatora, a um da contatora lá de cá. Já vamos localizar, ele tá aqui. Passei por outro lado. Uma perna vai no A1. E a, outra, e a outra perna do contator no 3L2. 3L2. Porque para alimentar de energia lá o pré sostato Daqui a pouco eu vou desmontar aqui de novo. Pra gente alimentar a contatora em geral. Só que aqui é só para a gente não perder o. Perder o segmento do, do serviço aqui. Então tá aí. O pré-sostato já tá ligado. É, saída do motor Já vou deixar ligado também Na, na contatora Alimentação é, Do motor 2T1 e 4T2 O T significa trabalho Na contatora, viu pessoal? 2T1 e 4T2 Então a gente vai alimentar Como a gente vai trabalhar com 1L1 e, e 3L2 A gente vai trabalhar com, com a mesma fase de saída aqui. Vamos lá Vou ligar o um motor então. acertando primeiro o 4T2 que é uma fase né? o motor está ligado nos 220. e o 2T1 que é a outra fase nas fases de trabalho beleza o fio tá aqui arrumadinho cabe em pp 2,5 tá ok essa parte tá pronta agora pessoal nós vamos levar o compressor lá para o lugar onde ele vai ficar é, instalado lá fora da mercenaria e lá eu vou estar tá procedendo com o restante da, da ligação e vou já a gente já vai testar o compressor é, depois também eu vou estar mostrando um pouquinho da linha de ar que foi feita aqui, é, ainda falta uma, um filtro que o Mercado Livre dessa vez atrasou, não, não chegou a tempo, mas a, a linha de ar está pronta, a gente, eu acho que vai ser assunto para um outro vídeo, né? hoje nós vamos falar só da parte da ligação do compressor, tá, então daqui a pouco a gente está de volta lá já com ele no lugar e instalando, energizando a contatora e fazendo o teste, ok? Pessoal, voltando aqui, já colocamos o compressor no, no recinto dele aqui, no lugar que ele vai ficar. Estamos é, usando aqui um cabo PP, 2,5mm, tá? a cada perna desse cabo. Tem um, um disjuntor lá dentro do quadro de chave, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho também. Disjuntor para proteger a linha aqui, até no compressor. E isso aqui vai proteger o compressor, isso aqui é, na verdade, por enquanto não é proteção, porque a gente ainda não vai pôr o relé térmico. Então vamos lá, como eu comentei, eu ia desconectar novamente aqui, um L1 e 3 L2 que a gente usa na entrada aqui da, da contatora. Então vamos proceder aqui. Já bambei os fios aqui, agora é só, tá colocando no lugar, bem chatinho, tá, mas vai dar certo. Só lembrando, um, um fio, um dos fios que vai até o preço status sai aqui do 3L2, junto com essa fase que eu estou energizando. E um, um dos fechamentos da contator para alimentar a bobina sai do 1L1 junto com a outra fase que eu vou fechar agora. Aperta bem apertado. Vou conferir o aperto com a outra chave aqui. Essa chave que não tá legal. A contatura tá aí então. Presa. Vamos lá. Beleza. Lembrando que contato elétrico, pessoal, tem que ficar bem apertado. Tá frouxo, aquece e derrete a, a contatura. Derrete tudo. Então, vou conferir os outros aqui também. Aí. Ok, então aqui pessoal a parte elétrica está ligada. Nós vamos em seguida energizar aqui e fazer o teste. Vai dar tudo certinho. Está energizado pessoal. Aí eu deixei ele travado aqui no manual. Agora vamos deixar ele funcionar no automático até encher, ok? Então...